Olá pessoal, estamos aqui na nossa nona aula, nono vídeo, e vamos ver agora o monitoramento de temperatura e umidade utilizando aí o sensor DHT11. O DHT11 ele é capaz aí de medir valores de temperatura entre 0 e 50 graus Celsius e umidade em torno de 20% e 90%. A alimentação aí deste sensor pode ser feita em 3,3 volts a 5 volts portanto ideal para utilizarmos aqui no ESP32 porque utilizamos uma tensão de corrente contínua direct current DC de 3,3 volts ok? bom, aqui está o nosso sensor, a foto dele vamos fazer aqui a montagem existem dois tipos vendidos no mercado um que já vem um resistor de pull-up de 10 kOhms. A indicação no datasheet é em torno de 5,1 kOhms. Então, pode ser a partir de 5,1, né? Então, 10, ok, é o que nós vamos usar. Porque eu estou usando este sensor aqui, sem uma placa com um integrado nela. Então, vou pegar esse sensor. O primeiro pino é a alimentação, é o mais VCC. O segundo pino é o sinal, o terceiro pino aqui da esquerda né, para a direita não é utilizado e o nosso quarto pino é o ground, terra, o negativo eletrônico. Então, vamos colocar o nosso 3,3 volts alimentando o sensor nesses pinos aqui. O sinal iremos pegar pelo segundo pino, da esquerda para a direita. Vamos fazer esta montagem aqui de circuito, tá ok? Então, aqui 3,3 volts alimentando o DHT, 11, né? Aqui tá 12, mas é o 11. E nós temos também o resistor de power up que pega aqui no mais VCC até o ponto em que pegamos a saída do sinal. Essa é a ligação. E a alimentação, o um negativo, o grau, ligado aqui no GND do nosso ESP32. O sinal de entrada, nós iremos utilizar a nossa GPIO de número 23, tá ok? Bom, vamos lá a montagem, então, do circuito. Olá, pessoal, vamos montar, então, agora para fazermos aqui o nosso experimento com o DHT11 eu já estou com um resistor aqui de 10 tá? Um resistor de pull up vou colocar aqui o nosso DHT11 vejam que o resistor está no segundo pino onde nós iremos pegar o sinal nesse segundo pino olhando de frente da esquerda para a direita é a saída do sinal. Vamos colocar aqui no nosso GPIO número 23. Esse ponto aqui do ESP32. Vamos ligar o positivo. Positivo do ESP32, esse primeiro pino aqui à esquerda. Vamos ligá-lo aqui na barra aqui do plot board do, do Positivo, vamos levar esta alimentação até o pino 1, aqui o primeiro pino à esquerda do DHT11, nosso sensor de temperatura e umidade, já temos o positivo chegando até o resistor, através do nosso protoboard. Vamos ligar aqui, é o mesmo ponto, todos os pontos são iguais aqui, onde está o positivo. E agora resta ligar o negativo, que é o último pino aqui do DHT11, nosso sensor de temperatura e umidade. Vamos ligar no GND, que é o segundo pino da esquerda para a direita, neste ESP32, com o Dev Kit 1 com 30 pinos, tem o de 36, sempre verifiquem a pinagem, o pinout do seu ESP32 quando for fazer a montagem. Ok? Vamos agora então iniciar nossa programação e os testes de monitoramento de temperatura e umidade do sensor DHT11. Uma vez encerrada a montagem... Vamos colocar aqui o nosso cabo USB. Vamos conectar ao computador. Conectado ao computador, vamos abrir aqui a Tony IDE, a nossa interface aqui gráfica. Vejam que já foi reconhecido o nosso ESP. Ok? E vamos iniciar então a nossa programação. Então vamos para a primeira instrução. From machine. Isso aqui já virou algo usual, né? Import. O quê? o pin, né, biblioteca dos pinos do ESP32 e agora precisamos da biblioteca de temporização, já vamos o from, é, time, né, temporização, import, import o que? Sleep, são as instruções de temporização que nós vamos dar um delay, né, mais delay, e agora sim, vamos importar a biblioteca do DHT. Então, import DHT. Agora vamos criar uma variável, vamos dar o um nome de sensor para esta variável, para a configuração do nosso pino. Então, aqui, DHT.DHT11, em que pino? PIN23. Então, nós estamos aí criando uma variável cuja configuração do pino é 23 e vai receber aí os dados do sensor DHT. Vamos criar aqui um loop, um while, true. Só que desta vez nós vamos usar aqui a instrução try. Vamos ver um pouco aqui sobre a instrução try. Eu separei aqui o um material. Nós temos aqui é, a... Exceção de erros. Né? Então, para tratamento de exceções, nós podemos utilizar a instrução try. Vocês podem vir aqui em docspython.org e ler um pouco sobre as exceções. Então, essa instrução, é, o, a primeira cláusula try é o conjunto reservadas né, sendo executadas. Precisamos aqui depois do except no final. Então, se nenhuma exceção ocorrer, a cláusula except vai ser ignorada, caso contrário, nós vamos escrever a instrução except. Vamos pegar aqui, ó. try, se ocorrer isso aqui normalmente, ela pula o except. Se ocorrer uma falha, não ocorrer aqui, no caso não fazer a leitura do sensor, vamos colocar o nosso código para ler o sensor, nós vamos dizer que há um erro. tá ok? Portanto, iremos colocar agora as nossas instruções para fazer a leitura do sensor. Agora vamos dar uma olhada lá no nosso guia rápido aqui do MicroPython. Então nós criamos uma variável, né? já colocamos DHT, DHT11, não precisamos colocar machine que estamos dando aquela instrução from. E agora vamos colocar essa parte aqui. Ó. Vamos copiar e colar. Então, no lugar do D é o sensor, nome que eu coloquei. Aqui também no lugar desse D aqui, vamos também colocar sensor. Podemos apagar aqui. Nesse aqui também nós vamos colocar sensor. Então, vamos fazer a leitura da nossa temperatura. Aqui vamos criar uma variável para poder depois imprimir o valor. Vamos guardar esse valor aqui lido na variável temp. Aqui vamos criar uma outra 1. Um, né? Vamos colocar umidade em português. Que é em inglês. Então, vamos colocar umid. umidade. Umidade. Tá? Então, sensor.humid que é a umidade em inglês e que mais nós podemos fazer nós podemos colocar aqui embaixo já um print print temperatura lida é vírgula variável temp agora aqui outro print print umidade lida é Vírgula, úmide. Opa, deixa eu consertar aqui que não tem esse acento aqui no interpretador. Vamos ter que improvisar, né? Esse aqui também, você coloca o acento. A gente improvisa fazendo assim, certo? Tá ok? Bom, agora, continuando, nós temos aí um tempo. Vamos colocar um tempo. Sleep, quanto? Um segundo. Podemos colocar até um tempo menor, mas nós não vamos conseguir ler aqui no shell a hora que ele estiver pegando, obtendo os dados do sensor é, vamos colocar também o except except os error eh, s, erro e agora podemos colocar um print, é, falha na leitura dos dados. Pronto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ler aqui o temperat a temperatura e a umidade através do sensor de HT11, no, através do pino 23, a entrada 23, um conversor... Analógico, digital. Vamos criar uma rotina de loop para ficar lendo, mas com uma exceção aqui, um try except. Deixa eu deixar eles alinhados aqui que é melhor. Tá? Try except. Vou fazer toda essa etapa, vou ler os sensores. Se ocorrer um erro aqui na leitura, ele vai gerar uma mensagem de erro. Tá? ok? Vamos lá, vamos então rodar o programa. Vamos guardar no computador desta vez. Vamos colocar o um nome aí, DHT11, é, exemplo. Vamos salvar. Pronto, já está rodando aqui e obtendo os dados. Nós Através dessa, dessa maneira de rodar o programa, nós não gravamos no ESP32. Estamos rodando direto aqui do computador, através aí da comunicação serial tá? e obtendo as informações. Temperatura lida é 24, a umidade lida é 17. A gente poderia colocar aqui graus Celsius também, né poderia melhorar essa apresentação, mas... Está aqui funcionando. Deixa eu pegar aqui a montagem. Vejam aqui o nosso experimento montado. E agora, professor, se falhar o sinal, vamos tirar o sinal aqui, ó, do pino aqui da GPIO número 23. Ó. Vamos ver o que acontece? Olha lá, falha na leitura dos dados. Olha que legal. Vamos colocar de volta. Estamos lendo novamente temperatura e umidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Até mais, até o próximo vídeo.